Olá, eu sou a Leisa Ferreira Riquelme, sou bibliotecária documentalista da UFMS e hoje vou apresentar o nosso sistema de bibliotecas para vocês. Primeiramente, para acessar o nosso sistema de bibliotecas, entre no site bibliotecas.ufms.br. Após isso, você pode utilizar os nossos recursos e os nossos serviços, acessando através do site todas as inf informações necessárias. Primeiramente, para você acessar os nossos serviços físicos ou digitais do sistema de bibliotecas, é necessário um cadastro no nosso sistema, um cadastro de usuário. No site bibliotecas.fms.br, clique na barra Serviços em Cadastro de Usuários. Para realizar o cadastro no nosso sistema de bibliotecas, é necessário que você já tenha o nosso passaporte UFMS. Então, primeiramente, vou mostrar para vocês aonde realizar o passaporte cadastro do passaporte é feito em passaporte.ufms.br e você vai clicar na opção Criar meu passaporte. Preencha seus dados e assim será criada uma conta no Passaporte UFMS e uma senha que você vai criar. Munido do seu passaporte UFMS, retorne ao site do Sistema de Bibliotecas e clique na opção Cadastro. Do lado direito, preencha o seu passaporte e a senha que você criou. Conexe e na opção Tipo de usuário, selecione o tipo de usuário a qual você pertence. E na opção Clique em Seguinte. Você receberá um e-mail do nosso sistema de bibliotecas confirmando que o seu pedido foi recebido. Aguarde até 48 horas para ficar pronto o seu cadastro. Neste e-mail de cadastro, você receberá uma senha provisória e com instruções para que você renove a sua senha e coloque a senha que você deseja. Feito isso, você pode utilizar tanto os serviços das bibliotecas físicas, quanto as bibliotecas digitais, do seu polo ou de qualquer biblioteca da UFMS. Somos em 10 bibliotecas em todo o Mato Grosso do Sul. Você pode utilizar qualquer biblioteca do seu polo. Munido da sua senha do sistema de bibliotecas da UFMS, você pode pesquisar o livro desejado ou o material que deseja consultar através do catálogo online Pérgamo. Também na, na barra serviços, clique em catálogo online e realize a sua busca. Nosso catálogo ele está configurado por palavra de busca livre. Você pode colocar qualquer palavra ou referência que deseje e faça a sua busca. Se você quiser buscar e tem certeza que você sabe quem é o autor, o título ou o assunto que deseja, você pode buscar por palavra, buscar por título, assunto ou autor. A barra de pesquisa geral está disponível para colocar esses dados. Também pode pesquisar por índice, caso a sua busca não tenha retorno. No índice, eu posso buscar por qualquer uma dessas informações que estão distribuídas. Vou agora buscar o livro do Alexandre Maza. Ao realizar a busca, você pode escolher a biblioteca digital ou a biblioteca física ou o livro físico que deseja emprestar. Neste caso, utilizarei o livro Manual de Direito Administrativo de 2022, que está disposto na biblioteca virtual Minha Biblioteca. Você pode logar-se antes de entrar no nosso sistema no canto superior direito, em login, com o seu RGA ou CIAP, caso seja servidor. Importante, se você é aluno da UFMS e também é um servidor, o seu CIAP sempre será utilizado como usuário, sempre está é, acima do usuário. Né? Servidor, utilize o seu CIAP sempre para solicitar o seu cadastro. Então, em usuário, eu preencherei com RGA ou CIAP, e a senha que eu criei no ato da solicitação de cadastro então você pode realizar o seu login ao entrar no catálogo então no caso eu estou logada ou quando você pesquisa a obra retornando a busca do livro do Alexandre Maza na opção todos os livros das bibliotecas digitais tem um cadeado você clica nessa opção coloca o seu usuário loga e será remetido para a biblioteca que você escolheu. No caso do Minha Biblioteca, automaticamente ele já está configurado para enviar para você entrar dentro do sistema do Minha Biblioteca. Aceite todos os cookies e você pode utilizar o livro de acordo com a sua necessidade e os seus recursos. Existem recursos de acessibilidade, como, por exemplo, a opção de leitura em voz alta no canto superior direito, ou você pode também mudar as preferências do leitor, aumentar as letras, diminuir, mudar a fonte, Usar os modos noite, sépia, ciano, aumentar as margens ou a altura das linhas. Esses são os recursos de acessibilidade que o Minha Biblioteca oferece a todos os alunos. Você não precisa retornar para o navegador da UFMS, caso queira consultar outro livro dentro dessa mesma plataforma. Basta que você acesse o Sumário. Nessa seta à esquerda, você vai para dentro do sistema de biblioteca, da Biblioteca Digital Minha Biblioteca você pode pesquisar no canto superior por palavras de forma simples, assunto, autor. Fique à vontade, não é necessário retornar para dentro de um pérgamo. Caso queira continuar sua busca em outra biblioteca, é só encerrar a utilização. Digamos que agora eu quero consultar o, o VADMECO Penal, também do Alexandre Maza, na Biblioteca Pearson, BV Pearson, que é uma das nossas outras assinaturas e serviços disponíveis. Realizo o mesmo passo a passo, clicando no cadeado, e digitando o meu usuário e minha senha, lembrando, usuário é o RGA ou seu CIAP, e a senha que você criou no ato do cadastro. Importante, A Biblioteca BV Pearson, na no seu primeiro acesso, apresentará para você esta tela, no qual você deve preencher o seu CPF e clicar em Estou de acordo com os termos de uso desta Biblioteca Virtual. E Continuar. Isso só ocorrerá uma vez, uma única vez. Feito isso, você poderá utilizar todos os recursos da Biblioteca Virtual. Lembrando, os acessos estão ligados na, em todas as bibliotecas digitais ao seu CPF. Importante, mantenha seus dados atualizados no sistema de biblioteca, como e-mail e CPF. Importante, é, utilizem essas bibliotecas sempre dentro dos nossos programas. Não utilizem outros aplicativos para acessar esse tipo de conteúdo, somente através dos nossos sistemas de bibliotecas. Tanto a BV Pearson, quanto minha biblioteca, quanto a terceira biblioteca que eu apresentarei para vocês, possuem aplicativos que vocês podem fazer o download e utilizar de forma offline. Ou seja, estou sem internet e preciso utilizar esse material. Você pode fazer o download quando você tem internet, né? Wi-Fi ou dados, e quando você precisar, você pode utilizar. Então, por exemplo, durante um transporte, durante o caminho para casa ou num ambiente que você não tenha internet, contanto que você baixe esses livros no aplicativo antes de ficar sem conexão. Retornando. Então eu vou colocar aqui o livro da Biblioteca Virtual Pearson. Lembrando, meu RGA ou meu CIAP. Lembrando, é, esses livros eles são de alta resolução, então às vezes você pode levar um tempo para conseguir acessar esse material. Questões de segundos ou minutinhos. Pronto, já posso acessar. Então ele está disponível, o livro, para que eu possa ler, posso fazer anotações e utilizar outros tipos de informações. A BV Pearson também tem a leitura em voz alta, assim como minha biblioteca, e também você pode aumentar as, a fonte de apresentação do livro. Assim como Minha Biblioteca, você não necessita retornar ao catálogo online Pérgamo, da UFMS, para continuar as suas buscas. Se quiser consultar o catálogo da Biblioteca Virtual Pearson, assim como Minha Biblioteca, na opção Voltar, você será enviado para dentro do catálogo da própria biblioteca. Pode definir suas preferências e, assim, realizar uma consulta na barra de pesquisa. Nossa terceira biblioteca digital é a Tarja de Web que é uma base de dados de normas da ABNT e normas do Mercosul. Para consultá-la, você pode consultar por assunto, por título ou pelo número da norma. Neste caso, vou utilizar a norma 14724, NBR 14724 como modelo. Para acessar a tarde, você vai clicar aqui, na aba Normas ABNT e Metro. Como eu pesquisei pelo número da norma, ela me trouxe diretamente o número da norma. Digamos que eu queira um, é, uma norma da ABNT sobre outro tipo, só sei o assunto. Por exemplo, cadeiras de plástico. Vou colocar aqui, cadeiras. Eu vou pesquisar. E ele vai trazer para mim todas as normas com a, com a palavra cadeiras. No caso, aqui ele já trouxe, ó, cadeira de plástico monobloco. O que é interessante da, de nós termos uma biblioteca de normas? Por exemplo, esta norma, ela foi cancelada, está aqui o símbolo de cancelado. Então, serve para quem precisa comparar as antigas e as novas normas. O acesso se dá da mesma forma que as bibliotecas virtuais, minha biblioteca e BV Pearson. Eu vou clicar no cadeado, digitar meu RGA ou meu SIAP, RGA para alunos, CIAP para servidores, colocar a minha senha, lembrando que eu posso estar logado, que fica mais fácil. Na parte de web, eles vão pedir para você informar um e-mail. Sempre utilize o seu e-mail do passaporte UFMS. O passaporte, quando você cria, ele cria um e-mail institucional. Esse e-mail institucional, ele vai para o e-mail pessoal que você cadastrou. Então, você pode responder sempre utilizar os e-mails institucionais, de, é, institucional dentro da UFMS, que é importante que torna seguro. Então, no caso, você pode colocar o seu, seu, a primeira parte do seu passaporte e... Finalizar com @ufms.br. Esse é o seu e-mail institucional. Então, eu entrei aqui na norma. Posso localizar. Essa é uma foto. As normas elas estão disponíveis dentro do site por uma foto. Você pode localizar buscando por palavra ou imprimir. Para imprimir a impressão total da norma é necessário se cadastrar. Então, a primeira vez que você realizar este acesso você vai necessitar de um de um cadastro. Coloque aqui sempre o seu e-mail institucional e a senha de preferência que seja a senha igual a da biblioteca, ok? Da primeira vez você vai preencher aqui, ó, não tem um cadastro no sistema. Vai clicar, vai preencher as informações que eu citei e da próxima vez você vai só digitar o seu e-mail e sua senha. Lembrando, por que que isso é necessário? Toda a impressão que é feita dentro da BNT, assim como as bibliotecas virtuais, estão ligadas ao seu passaporte. Note aqui que está o documento visualizado, a data e pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Quando você imprime, vai sair o seu CPF com seu nome completo. Importante, a biblioteca virtual Pearson não permite impressão. Já a biblioteca Minha Biblioteca permite que você imprima até 12% do livro, o que equivale a quase um capítulo de livro, certo? Este foi o treinamento do sistema de bibliotecas da UFMS e as suas bibliotecas digitais. Obrigada.